Bom dia, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No Expresso de hoje, não mencione a entrevista dos médicos da Califórnia. Escrito por sedutor austríaco e narrado por Roqueiro Libertário. Antes de começarmos, gostaríamos de divulgar que agora estamos no Apoia-se. Estamos preparando nosso canal para lives, maior produção de conteúdo, melhores equipamentos e até mesmo uma ampliação na equipe. Portanto, seu apoio é essencial para este projeto continuar avançando e lutarmos por uma sociedade mais ética. Você faz parte dessa história. Em nosso vídeo, o que é uma lei justa? explicamos que a argumentação é necessária para encontrarmos regras estáveis de convivência. E como já foi exposto por Alexandre Porto, o objetivo de um debate não deveria ser vencer o mesmo, mas ser capaz de, mesmo com nossos problemas de ego, identificar os melhores argumentos. O mais racional é validar ou falsear as ideias de ambos os lados. O problema é que numa discussão, ambos os lados tendem a defender as próprias ideias como se fossem times de futebol. O pior disto é que, na prática, existem formas de temporariamente vencer um debate. Uma alternativa, por exemplo, é a falácia do apelo à autoridade, que geralmente é o alerta de especialistas. Nestes casos, ao ouvir alguém famoso ou graduado dizer alguma coisa, o indivíduo nem se questiona sobre o tema, apenas aceita os argumentos desta pessoa. Recentemente, os doutores Dan Erickson e Artin Massihie, ambos médicos da Califórnia, deram uma entrevista sobre a seriedade do vírus chinês. Durante os primeiros minutos, o Dr. Erickson apresentou uma série de dados como mostrado na tabela. O objetivo era questionar a eficiência da quarentena no combate ao vírus do Partido Comunista Chinês. Não há dúvidas de que esse questionamento seja fundamental para avaliarmos as melhores soluções, mas neste caso, há dois problemas. Os dados não batem e sua análise não é bem fundamentada. Na tabela, é representado em ordem. Local, número de testes feitos, testes positivos, percentual de positivos, população, Número de infectados se o percentual de testes positivos fosse mantido quando toda a população fizesse o teste, ou seja, um dado extrapolado. Número de mortes, percentual de mortes que haveria se a extrapolação estivesse correta e o percentual de mortes de cada local baseado na população. Cada linha representa um local diferente. Note que não tivemos acesso aos estudos. Apenas utilizamos os dados fornecidos na entrevista e organizamos as informações de forma exclusiva. A única exceção foi a questão da população, que... Ao invés de utilizarmos os números arredondados por ele, utilizamos aqueles informados em 2019. A primeira incoerência é que, ao afirmar que a chance de morrer pelo vírus na Califórnia é de 0.03%, temos duas alternativas, ou o Dr. Erickson errou um zero, ou se referiu apenas ao percentual de mortes para a população testada positiva. Se for a segunda opção, seria de se esperar que o mesmo número fosse utilizado para analisar outros locais. Mas não é isso que aconteceu. Para Nova York, Espanha e Noruega, ele apresentou os percentuais de morte para a população inteira, testada ou não. Com isso, para tentarmos encaixar os dados, podemos assumir que o médico se esqueceu de um zero nos dados da Califórnia. Em seguida, é afirmado que de acordo com a extrapolação, o total de infectados da população espanhola seria de 10 milhões. Mas na verdade, este número deveria ser superior a 10.3 milhões. E o mais estranho nisso tudo. É dito que o total de infectados na Noruega, de acordo com a extrapolação, seria de 1 milhão e 300 mil, enquanto os cálculos propostos por ele resultariam em menos de 300 mil. Um erro gravíssimo. Os dados expostos não foram congruentes, então com isso, vamos focar apenas em sua análise. Segundo o que foi dito várias vezes durante a entrevista, quanto mais se testa, mais positivos aparecem, o que está correto apenas em números absolutos, mas não em números relativos como apontam os dois gráficos. Neles Estão representados os números de testes positivos na vertical pelo número de testes feitos na horizontal. O gráfico da esquerda representa os valores absolutos, enquanto os da direita, os relativos. Os pontos da esquerda para a direita, em cada gráfico, representam os dados da tabela para o condado de Kern, Califórnia, Nova York e Estados Unidos, respectivamente. Segundo o que foi dito pelo médico, quanto mais testássemos, maior seria o número de infectados. Com isso, o número de infectados seria muito maior do que aquilo que previmos e, portanto, a letalidade do vírus seria menor. Ou seja, a mortalidade cairia de acordo com o aumento de testes, mas o que pode ser observado nos dados não condiz com aquilo que é afirmado. Para os três primeiros pontos, o percentual de infectados cresce com o número de testes realizados, mas no último cai consideravelmente. Sendo assim, não podemos aceitar a afirmação realizada pelo Dr. Elex. Posteriormente, foi defendido que, mesmo com os casos positivos aumentando, o número de mortes estaria quase que inalterado, o que, se for correto, faria com que a letalidade do vírus caísse muito. Contudo, o que os dados apontam é uma correlação quase que linear entre testes positivos e número de mortes. O eixo horizontal representa o número de testes positivos, e o vertical, o número de mortes. Além disso, o coeficiente R quadrado mostra o quão bem a reta descreve os dados apresentados. Quanto mais próximo de 1, um, mais bem ajustados a reta está. Ressaltamos que há é apenas 3 pontos pelo fato de não ter sido dito o número de mortes do condado de Kern durante a parte analisada da entrevista. Alguém ainda pode dizer que, para esta análise, deveríamos usar o número relativo de mortes da população geral em relação aos testes positivos como apresentado a seguir. No eixo vertical, temos a parcela da população geral que morreu pelo vírus. No eixo horizontal, o número de testes positivos. Da esquerda para a direita, os pontos referem-se aos dados da Califórnia, Nova York e Estados Unidos. Portanto, se o percentual caísse com o um aumento do número de testes, isso significaria que a letalidade do vírus é menor do que esperávamos. No entanto, vemos que apesar dos números para o país ter caído em relação àqueles de Nova York, os números de Nova York subiram em relação aos da Califórnia. Com isso, não se pode tirar conclusões de uma correlação entre o aumento de testes positivos e percentual de mortes. Outra forma para interpretar o que foi dito na entrevista é defender que eles estavam falando de um comportamento temporal, e não local. Ao invés de aumento de testes de diferentes localidades, compararam o aumento de testes do mesmo local em diferentes tempos. Neste cenário, o que disseram poderia até fazer mais sentido, mas os dados apresentados não tinham relação temporal. E mesmo se tivessem, o estudo poderia ter sido tendencioso, como será visto à frente. Outro argumento infundado é a comparação entre Noruega que realizou a quarentena, e a Suécia, que não realizou. Não se pode afirmar que a diferença de mortalidade entre os dois países é baixa e se deve a fatores secundários. Na Noruega, o percentual da população morta pelo vírus foi de, aproximadamente, 0.003%. Já na Suécia, 0.017%. Ou seja, houve cerca de 5 vezes mais mortos. Isso quer dizer que a quarentena funcionou? Não. Isso quer dizer que, com estes dados, não podemos concluir nada e utilizar este exemplo apenas dará mais munição para aqueles que pretendem continuar com a quarentena. É preciso explicar o conceito de extrapolação antes de continuarmos. Nas ciências exatas, em casos específicos, pode-se utilizar dados de um intervalo pequeno para inferir dados fora deste intervalo. Por exemplo, se para aquecer uma jarra de água de 10 a 20 graus precisamos de 10 kcal, poderíamos supor que para aquecer de 20 a 21 graus precisaríamos de uma quilocaloria. Neste caso, sob uma atmosfera padrão, não haveria erros significativos. Entretanto, isso nem sempre é verdadeiro. Se soubermos os dados entre 90 a 100 graus, não poderíamos extrapolá-los para encontrar a energia necessária a fim de aquecer de 100 a 101 graus, pois estaríamos cometendo um erro grotesco. Esta diferença na análise deve-se à mudança abrupta de características que ocorrem a partir dos 100 graus. Na entrevista, a extrapolação feita assumiu que toda a população de um local tem as mesmas características do grupo de testes. Então, surge a pergunta. Será que entre o grupo testado e a população em geral existem diferenças abruptas de características? Este não é um canal de estatísticas ou problemas contagiosos, Mas tudo leva a crer que pode sim haver essa diferença. De acordo com o Departamento de Saúde Pública da Califórnia, os testes devem ser feitos de acordo com quatro grupos, com diferentes prioridades. ou seja, Pode ser que as pessoas mais testadas tendem a não representar o perfil geral da população. Estamos aqui afirmando que os dados são insuficientes para chegar às conclusões que os médicos chegaram? Não. Estamos apenas levantando um possível problema ao extrapolar os dados da forma que fizeram. Temos dúvidas se as características do pequeno grupo testado são as mesmas da população geral. Podemos argumentar que mesmo com esses descuidos numéricos, o estrago social e econômico causado pela quarentena são maiores que aqueles causados pelo vírus. Além disso, não faria sentido colocar pessoas saudáveis em quarentena, não havendo razões para continuar com essas ações autoritárias. Os membros deste canal defendem um fim da quarentena obrigatória pela questão ética e não utilitarista. Contudo, se pretendemos ter argumentos utilitários convincentes, como os médicos tentaram fazer, precisamos apresentá-los de forma mais organizada. Citar a entrevista de dois médicos que foram censurados pelo YouTube, a princípio, parece um apelo à autoridade. Não seria uma ideia construtiva para defendermos liberdade. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte é sempre! A fala do politicamente corre.